Dá pra ver aqui? Não tô vendo. Anatel, seu Celso Luiz, Maximino. Sim. Seu Celso, a gente tem umas perguntas fazer pro senhor. Não é uma ameaça, não, gente... tá? Eu só vou explicar. É. A Rádio Muda vai voltar, provavelmente. E se nós formos acionados novamente, tá? Esse fato aqui, obviamente, vai ser relatado. E, obviamente, o Poder Público não vai chegar aqui, assim, com três fiscais desarmados, entendeu? conversando. Claro. Tá? Não, a já veio, a claro. gente vai querer se resguardar disso aí. Claro. Os caras chegaram aqui, a gente veio de madrugada, com quatro e pouco da manhã. A é, gente ajuda para colocar o carrinho da muda né, que a gente ia é ver de cerveja. Aí ele ficou aqui e de repente acabou a luz. Acabou a luz geral de tudo, né? Derrubou, um boa força, umas 5 horas, ah, ah, é né? Umas 4 e meia mais ou menos. Aí o. A gente a gente foi embora e depois a gente foi mensagem. A gente... Aí o que que aconteceu? A gente chegou aqui, a gente foi à parte do que aconteceu. Eles invadiram a rádio Muda, que é uma rádio livre, que faz mais de 20 anos que está aqui no Unicamp. E tiraram tudo. Dessa vez não tirou só o transmissor. Normalmente, a gente vem na tela pega só o transmissor. Entendeu? Como porque não, eles alegam que não pode e tal. Porque o ar, eles alega que tem que ter uma, um... O ar é público, né, cara? O ar não devia ter um... não devia ser bloqueado, né? Isso é, é isso. Mas dessa vez não roubou só o transmissão. Dessa vez aí levou tudo. Dá uma olhada lá dentro pra você ver. Levou tudo, levou... Levou tudo, não tem nada. Levou cadeira, mesa, levou computador... Não, tem, não teve aqui. algum aviso prévio de que isso nada, nada, nada, nada. Foi, foi na sordina, foi, foi na, na Procodilat, mesmo. Tinha avisado sem nada. E agora estão aí, ó, tentando implantar a vigilância no campus a questão aqui questão dentro. Tipo, no faz... espaço da rádio. No espaço da rádio. Não faz sentido uma vigilância aqui também, né cara? E acho que o pessoal dos departamentos, esse pessoal vai todo colar aí, estou tentando descolar apoio dos sindicatos. Não sei se vai colar aí. Acho que tem uma, uma reunião com a calorada. Uhum. É, faz sentido. E vão querer né? trazer a calorada para aqui. Faz sentido. Mas eu acho que amanhã, só às 10 é que vai. Legal. Acontecer então, algo tá bom. Fechou. E tem essa Verdade. galera que está acampada que não vai sair daqui nunca, né? Porque, Porque tá se com... sair. É, o pessoal está com medo que eles coloquem uma porta nova. Aham. Uh -huh. Não pode sair, não. E essa nova. galera está aqui para impedir que a porta entre. Tudo bem? Gabriel do Chavão TV. A gente Olá, tá fazendo uma cobertura do... do que está acontecendo. Você pode dar mais informação para a gente sobre o que está acontecendo? Qual foi a ordem hum. da reitoria? de... Não, eu... eu só posso informar o que eu sei, mas qualquer coisa. Claro. Você procura a Procuradoria não, claro. Geral. Vamos procurar amanhã. Quem representa a universidade é eles. Uhum. Mas o que o senhor pode informar o que está acontecendo? O que, é que ah. o senhor sabe? O que aconteceu é que a Polícia Federal veio e levou os equipamentos. Tá lá. Uhum. E aí agora? Na... Os caras levaram a porta também. Não, isso eu não sei de informar eu não estava aqui no horário. Entendi. E aí os, os seguranças estão fazendo a segurança do espaço? Por quê então? Quase a universidade, então o turista está reservado. Ah. E aí eles vão ficar aí a noite toda agora, de agora em diante, até instalar vai. uma porta? Vou pegar minha percussão aqui. Não, não sei se vai instalar. Aí, pede. causa qualquer movimento... Aí vem a polícia. Não, não, não, não, não sei se a polícia que vai vir, entendeu? <risos> Mas assim, alguém vai vir. Não, o que a gente tem é a segunda ordem, que passaram pra nós ficar aqui. Beijinho, Entendi. Entendi. E como que você, por que você achou que fosse fechar a muda? Não, porque o Jerry falou que a Anatel estava aqui, né? E quando a Anatel vem, ela vem para fechar as rádios. Então, eu tinha suposto que, eu, que eles iam fechar a muda também, mas isso foi três semanas. Duas semanas, a gente até tinha tirado o tecido aí, mas... Mas botado de volta é um plano de desestabilizar, né, os movimentos sociais, as rádios livres, na medida em que a gente teve uma manifestação ontem em São Paulo, vários companheiros presos, vários jornalistas presos apanharam, agora o movimento social, é, que é a, a Rádio Livre, né, sendo fechada, uma das principais rádios aí do país. Então é todo um movimento que o Estado está fazendo para reprimir os manifestantes e reprimir os meios nos quais eles têm para se comunicar, né que não são meios comerciais, por exemplo, o Facebook, que as pessoas dizem muito, né? É todo filtrado, é todo rentabilizado, é, é, é, tem uma galera ganhando dinheiro em cima, não só isso, né? é tudo vigi vigiado, então não é um meio que as pessoas possam confiar nele, e fazer rádio, colocar um transmissor, uma antena no ar e poder soltar sua voz, né? Os zapatistas dizem que a nossa palavra é a nossa arma. Eu acho que é um pouco nesse sentido que as rádios, rádios livros funcionam, né? E pode ser um instrumento importante para os movimentos sociais, na medida que não dependem das mídias hegemônicas para é, divulgar, propagandear ou trocar ideia, conversar com a, a população e tal. Então, o fechamento da muda, ele vem Dentro dessa onda de, de criminalização do movimento social, né? é nesse ponto que a gente precisa colocar o fechamento do mundo. Eu só vou explicar. A Rádio Muda vai voltar, provavelmente.